E vamos ao resumo do FATEC Indica. Quem viveu a infância ou adolescência nos fabulosos anos 80 e 90, com certeza já ouviu falar de um peculiar grupo de jovens que ao entrar em um brinquedo no parque de diversão local, é misteriosamente transportado para um reino mágico, repleto de monstros, magos, cavaleiros e das mais variadas criaturas. Trata-se de Caverna do Dragão, uma série de animação baseada no popular jogo de RPG de mesmo nome. Indico a todos os apaixonados pela série e até para os que não são, na certeza de que encontrarão uma leitura leve e fluida. E tivemos a indicação do Senhor dos Anéis. A jornada épica pelo destino da Terra-média começa numa cidadezinha vagarosa do condado, onde vivem os hobbits, Seres de baixa estatura, com pés grandes e peludos, que não costumam sair de seus vilarejos e não possuem contatos com outros povos, exceto Bilbo, conhecido por ser o único Robert a viajar pelo mundo até então. Frodo, protagonista da nossa história, recebeu do seu tio Bilbo um pequeno misterioso anel, porém mal ele sabe que um imensurável fardo o acompanhava. Tolkien Quer nos transportar para a Terra-média e ele consegue. Indicamos todos os livros, independente de quem já tenha visto os filmes.